Bom, alguma vez você já deve ter visto falar sobre Geneva e ela seja em uma música, seja em uma foto, onde o X e ela estavam juntos, ou do próprio Instagram mesmo? Não sei. Deixa eu I'm sorry. Não. Bom, hoje nesse vídeo eu vou contar a história dela ou parte, porque a história dela é bem omitida mesmo. Então, vamos lá. Nascida no dia 13 de agosto de 1996, na Flórida. Estados Unidos, Geneva Yala, que hoje é uma atual modelo de Instagram, ela ganhou repercussão após um polêmico caso contra seu ex-namorado, Jesse Wayne Ricardo Onfroy, ou mais conhecido como Ex. Bom, após seu nascimento, seus pais não davam a mínima para ela, então, o que levou que ela teve que morar com a avó dela lá em Miami. Bom, a Geneva ela morou com a sua avó até os 12 anos de idade, a avó dela infelizmente acabou morrendo. E a partir dessa tragédia, ela começou a morar com sua mãe. E com 16 anos de idade, a mãe dela abandonou. Como assim? A mãe dela estava grávida de um cara. O que ela fez? Ela decidiu ir morar na casa desse cara, desse rapaz, e abandonar a gente de Como ela já não estava nem aí para filha dela, quando nasceu, 12 anos depois, se tivesse pouco no começo, eu já teria acabado tudo, né? E bom, ela teve que ralar muito, né, para conseguir sobreviver pedindo estadia. Em casas, hotéis, motéis, parques de vizinhos, sabe que tal, essas coisas, pra ter ideia. E até que ela deu a sorte de encontrar um emprego na Pizza Hut, o que deu pra ela se cuidar. Não morrer de fome e etc Bom, agora com uma vida estável Onde ela já tava, vamos dizer assim, superando Ela começou a namorar com um cara E que no fim do relacionamento deles Ele começou a espalhar a nudes dela O que acabou irritando muito o ex Que mesmo sem conhecer ela já foi defender Bom, tava tendo uma discussão E o ex estava passando por lá Já que ambos eram da Flórida, né Então esse cara com uma atitude muito babaca, velho Começou a espalhar nudes da ex-namorada dele, no caso é a Geneva. E o ex, mesmo sem conhecer ela, foi defender, né? E o cara também foi muito folgado, querendo arrumar briga. E o resultado, o ex, esse ex-namorado da Geneva, acabaram saindo no soco e eu acho que vocês já sabem quem se deu mal, né? <risos> Após esse acontecimento, os dois começaram a conversar, criaram uma relação e até começaram a namorar. Ela estava sempre sofrendo bullying na escola, ela não terminou o colegial, ela não terminou o ensino médio, e ainda por cima ela costumava arrumar brigas também. Até tá aqui um videozinho dela brigando: go go essa relação durou apenas 4 dias, mas como amigos, etc. Após o quarto dia, eles acabaram perdendo um contato, um não viu mais o outro, e só mais, mais pra frente, pro final de 2015, eles se encontraram de novo e decidiram ficar juntos, que era o que eles Bom, queriam. Bom, após seu namoro, a partir do quinto mês de relacionamento, eles começaram a morar juntos e etc. E o que agravou um problema foi que já começou a surgir polêmica dele agredir ela por, tá, por ter admirado, ter gostado de uma foto de um amigo dela no Snapchat e a outra por ela simplesmente cantar uma música de outro artista. E bom, não levou muito tempo até que rumores maiores criassem, como por exemplo... Como por exemplo o de que ela foi agredida pelo ex enquanto estava grávida. Bom, de acordo com ela, o ex, além de ter trancado ela dentro de casa, agrediu ela com um garfo, garrafa, segurou a cabeça dela dentro da água da... Banheira. Bom, a história dela é bem, bem triste, né? Bom, e agora vai a consideração final pra acabar logo, né? Bom, vocês já devem estar tá, com tá cheio de ouvir, já deu 4 minutos e pouco. Bom, após a morte do ex, ela removeu as acusações de crime. Bom, ela disse que mentiu sobre que ela não estava grávida e quem quiser conferir é só procurar a Geneva Yala no Instagram que vai ver que o... O Instagram dela tá com o nome de mentirosa, já fazem 10 meses que ela deixou isso. E ela disse que mentiu sobre sobre ter sobre o ex ter feito aquelas paradas. Bom, eu não sei se ela disse pra tentar aliviar, já que ele já tinha morrido. Bom, você vai do que você quiser acreditar, tudo bem? E bom, ela também fez uns pronunciamentos sobre a morte do ex, como por exemplo esse aqui que eu vou ler pra vocês. Abre parênteses, é nojento que as pessoas estejam falando por mim, eu não me importo que ninguém ligasse pra mim meses atrás, eu não perdi minha vida, ele perdeu, eu ainda estou aqui, como você quer que me sinta, todos esperam que eu esteja feliz, não, eu estou arrasada. aí fecha parênteses, e ela também continua dizendo a seguinte coisa, por favor, parem de mencionar a mim em ameaças e argumentos desrespeitosos, eu honestamente não me importo por qualquer hype, eu perdi alguém próximo de mim, me deixe em paz, ou leave me alone. O rapper já tinha negado todas as acusações de Geneva e afirmava ainda que a sua ex-namorada não estava grávida. Como dito, a Geneva ela retirou as acusações contra o ex após a sua morte e vocês lembram no, no memorial do ex. Então, a Yala tentou ir pra lá, mas os fãs acabaram expulsando ela, por ela ter prejudicado bastante ele, que por um lado fez o que ele ser bem mais reconhecido também, além de Jocelyn Flores. E a página que ela tinha, chamada GoFundMe, ela conseguiu arrecadar muito mais dinheiro para a cirurgia da agressão, que foi aproximadamente 35 mil reais. Hoje a Geneva, ela tá meio depressiva após a morte do ex. E seu Instagram, ela virou modelo, então ela fica postando fotos, quem quiser ver é só procurar no Instagram de Neva Yala. Que foi o que ela deixou como nome de Instagram após a morte do ex liar pra quem não sabe, é mentiroso ou mentirosa. Depende do sujeito. Bom, uma coisa que faltou aqui dizer foi que ela o action duas versões. Falou uma que ela tava querendo que ele, a mãe dele. E a segunda é que ela era esquizofrênica, ela tava sofrendo de, esqu... Esqu... Ela tava sofrendo de esquizofrenia. Aqui tá um vídeo de um... um trecho do ex segurando ela e uns médicos colocando remédio, alguma coisa pra acalmar, ela tá bem doida da cabeça, então vê aí. Eu tinha de de Abre. Sim. Você tem que... Ok? Mm -hmm. Mm -hmm. yeah we yeah yeah yeah yeah yeah yeah e bom, agora que você já viu, eu acho que não tem mais. Nada... Bom, então agora que você já viu, eu acho que não tem mais nada que eu falar. Então, valeu por ver, é nóis.